Fala, família T.W. É, hoje, em específico, vamos falar sobre a operação que nós fizemos hoje no dólar, é, onde nós conseguimos pegar aí 40 pontos, tá? Vamos falar hoje no diário de trading, tanto o dia anterior, que foi ontem, no dia 18, o resultado de ontem, quanto também o resultado de hoje, tá? E vou deixar uma coisa bem clara, é que esses últimos dias que não teve vídeos, foi porque teve dias aí que eu não estava operando, né? É, foi ali mais ou menos a por conta do carnaval, etc. Eu acho que a bolsa também não abriu. Então, não tinha nem como eu postar aqui no grupo, tá? Então, vamos lá. Hoje, o mercado em si, eu tinha alguns estudos, né? Um, tanto uma parte fundamentalista quanto uma parte técnica. Usei boa parte das visões fundamentalísticas de ontem, tá? É, em alguns tópicos importantes, como dados sobre Ásia, petróleo, enfim. Mas eu estava atento mesmo à visão técnica que eu utilizei ontem, a análise gráfica que a gente fez ontem. Tá? Então ontem nós tínhamos esses dois níveis de resistência, né? Que era ali no 54,29. E aquele ali que está mais próximo ali dos 5470, que era mais ou menos esse nível aqui, que era um bom nível, inclusive, nível de venda. Então, com essa visão, como eu sabia que eu não queria estar tá comprando aqui no, na linha de tendência, eu queria apenas vender, para fazer recuo a essa linha de tendência. né? E como aqui você pode ver que está consolidado, aqui, se não me engano, 60 minutos era uma região de média, de uma média de. De 200 né? Deixa eu ver aqui. Se não estiver enganado, né? Oh, perdão. O diário. Se não me engano aqui é uma região de média, né? Eu nem, eu nem tô com a média móvel assim na tela. Eu assumo pra você, mas eu já imagino. Cadê a média móvel? Deixa eu botar aqui no.. Do... Ah, é, tá vendo ó? <risos> O pai tá on, hein? Aqui é a região de média, né? Quando eu vejo essa, essa acumulaçãozinha assim, meia, meia tosca, é porque é região de média. Enfim. E eu já sabia que o mercado ia estar tá consolidado. Então, teoricamente, por mais que o mercado tivesse ali numa, é, nessa linha de tendência, né? Nessa, entre aspas, linha de tendência. Por mais que ele tivesse aqui nessa, nessa linha de tendência aqui, ó. Essa verdinha aqui. Eu sabia que ele estava consolidado aqui na média, né? Então, qual era a minha cabeça? Eu falei, cara, eu vou vender topo, comprar fundo. Só que eu também não queria comprar fundo. Por quê? Porque para mim, comprar fundo não seria uma boa. Porque corria um risco de a qualquer momento ele romper, né? Então, eu não queria ficar comprado, é... comprado vamos dizer assim, em região ruim, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu queria só trabalhar com extremidade. Enfim. Em específico, no dia 18, esse, esse trading plan que é do dia 18, exatamente, mas eu utilizei no dia 19, tá? Então, você vai perceber que no dia 18 eu estava deixando bem claro, já estava conversando com os alunos da consultoria, que se o mercado abrisse acima dos 54,25, entrou no meu nível de venda. Então, eu já tenho um operacional específico para atuar e esse operacional tem base... É, ele, ele se alinha tanto com a questão de análise gráfica e também se, se alinha com algumas informações referentes à parte fundamentalista. Quem me conhece sabe que eu mesclo tudo isso para tomar uma decisão, certo? Então, no dia, é, no dia 18, ele abriu acima do... Ele, quer dizer, ele não abriu acima do 5429, lembra que estava lá? Ele abriu muito abaixo, ele abriu muito de um gap, 5425. Ele abriu muito abaixo, né? Então, o que, é que eu acreditei? Pô, não dá pra vender aqui embaixo, né? Então, teoricamente, eu ia vender fundo, né? Então, teoricamente, eu não queria vender nessa linha de, de suporte, né? Que é a linha de, de tendência de alta. Então, eu falei, pô, não vou vender nem fundo. Tem que vender topo, né? Mas eu deixei bem claro no grupo, eu falei, eu puxei até um estudo, que caso o mercado, ele chegasse nos é, 54,30, se eu não estiver enganado, deixa eu olhar aqui no Instagram, foi 54,30, foi, aqui, ó. 54,29, eu, eu tinha um estudo, eu tinha um ponto ali, né? Então, eu tomei a decisão de 54,29, ou foi no 54,30. E o mercado não deu em nada, acabou fechando ali com 5 com pontos negativos ontem, tá? E acabou que não dando em nada, o mercado não abriu na onde eu queria, então eu não tomei a decisão de venda. Mas depois ele foi buscar esse ponto, então eu acabei tomando... Mas mesmo assim, pronto, eu, tinha, eu tive pessoas ali no grupo, alunos, que eles pegaram aí 30, 40 pontos. Teve tanto o Tadeu quanto teve o Jefferson, eles pegaram na compra, né? Mas eu, assim, particularmente, eu falei, cara, pra mim, eu não enxergo compra, né? Mas eles saíram muito bem, né? O Tadeu, por exemplo, ele, ele tá lá no grupo, ele conseguiu pegar aqui 30 pontos. Achei muito da hora isso. Parabéns aí, Tadeu. Já o Jefferson, ele conseguiu pegar 40, velho. Então, assim... Muitos pontos, né? Muitos pontos, 40 pontos, 30 pontos, ótimo. Então, continuei com essa mesma visão, levando em consideração que aqui era um nível de resistência, aqui também era um nível de resistência, e para mim tinha uma determinada tomada de decisão caso o mercado andasse da forma que eu queria, né? Hoje, em específico, tivemos muita fala do Bolsonaro, ele falou muita coisa aí, como vocês podem ter certeza, é, e eu acho bom até vocês pesquisar referente ao assunto, como o mercado é, impactou referente a isso, tá? Então, hoje, em específico, eu tive dois pontos, né? Que era o ponto de estudo 5408 e 5381. Esses pontos aqui, gente, eu não fico usando como suporte e resistência. Eu só utilizo assim como suporte e resistência, assim, para entrar numa operação. Quando a minha operação, que é baseada em trading plan, aquela que é do início do dia, não dá certo. Aí eu utilizo como suporte e resistência de entrada. Ao contrário, eu primeiro. Utilizo essa visão para executar uma operação, essa parte técnica e gráfica. Aí, quando dá mais ou menos umas 11 horas, eu utilizo o ponto de estudo para sair da operação. Então, para mim, aqui é são possíveis níveis de saída. Ou seja, se aqui está 5408, 5381. Então, foi os pontos de saída que eu tive hoje para a venda. Tá? Então, para hoje, eu já tinha uma visão um pouco diferente. Né? Já tinha uma visão um pouco diferente. Qual era a visão? É executar uma venda mas eu queria que o mercado abrisse é, ao contrário do que aconteceu ontem, eu queria que ele abrisse aqui acima, né? aqui acima dos 54,30, né? eu já tinha até falado com o Jailson, né? que foi o jovem que eu estava fazendo a consultoria ontem à noite, E eu falei, irmão, só para você ter confiança no que eu estou fazendo, amanhã, se abrir acima, eu vendo, só falei isso, só falei isso, no sentido, assim, de demonstrar confiança ao meu aluno no que eu estou fazendo, no nosso operacional, etc. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje ele abriu aí com 30 pontos de gap. Eu fiz uma venda é, gap em relação ao fechamento no anterior, tá? Eu fiz uma venda aqui no 5463, como vocês podem perceber. E carreguei até os 40 pontos. Muito pouco, né? Normalmente... Normalmente, eu pegaria até o final do dia, só que eu tive alguns compromissos, tive que sair, tal e etc. E se eu tivesse pegado até o final do dia, eu estaria pegando aqui, deixa eu ver. O mercado está no 53,84. 53. Eu estaria saindo aqui com 78 pontos. Não agora, né? Porque eu saio a 5,55. Então, provavelmente, eu estaria saindo com, com o anterior mesmo, 75 pontos. Então, assim, mais um dia Normal. Né? mais um dia normal, mas vocês podem perceber aqui que a visão estava muito boa, a diferença aqui é o quê? que no... ontem eu peguei essa venda, só que o mercado não andou, fechou aqui, fechou 5 pontos negativos, e já hoje eu peguei essa outra venda, né? que o operacional é, me fez vender, assim, me dá a, a confiança para vender, e eu peguei aqui até o retorno a linha de, a linha de, de tendência de alta. Tá? Então, tem gente que está perguntando, Jonathan, você opera suporte e resistência? Cara, não é que eu, eu opero suporte e resistência, eu traço um suporte e resistência para venda ou compra. Não, eu não faço isso. Mas eu posso dizer para você que o meu operacional que eu utilizo, ele sempre faz confluência com suporte e resistência. Então, isso me deixa muito confortável. Por exemplo, toda vez que eu tenho que executar uma venda, eu tenho um trading plan pronto para executar uma venda amanhã, toda vez que isso ocorre, por exemplo, é... Se, você, se vocês pararem para perceber, vai sempre estar tá fazendo confluência com um nível importante de suporte e resistência. Então, é apenas uma confirmação a mais. É como se, por exemplo, eu tivesse um... Se, vamos supor que eu tenha uma certa taxa de acerto no dia. Então, vamos supor que eu esteja alinhado à parte fundamentalista em relação ao que vai acontecer com o dólar, se ele vai subir ou descer. Então, isso vai depender de notícias internas, externas, é, curva de juros, tanto a curta quanto a longa. Tudo isso vai influenciar no movimento ali do dólar. Então, vamos supor que eu esteja alinhado a minha operação a esse movimento, que não tem como adivinhar, óbvio, mas que você consegue ter uma base. E depois, você ter... Então, vamos supor que você, com isso, você já tenha 30% de acerto. Pronto, beleza. Aí, depois, você tem mais 30%, que é o quê? Com a confluência com a análise gráfica, que é utilizando o nível de suporte e existência, aquela parte básica. Mas que é simples e dá resultado, pronto, eu tenho mais 30, então eu tenho 60% de acerto. Aí entra o meu trade system, o meu operacional, que aí ele já tem uma, uma certa taxa de acerto também. Então, se eu tiver com os três alinhados, dificilmente eu tenho um loss, tá? Mas aí é que tá, a gente, não tem como adivinhar, né, gente? Infelizmente, senão eu seria o, o topzão, né? Não é à toa que em, em um ano de trade eu tenho 53, 56% de acerto, né? e só consigo me salvar em relação a ter resultado, claro, referente ao meu fator de lucro, etc, que é sempre muito maior, então quando eu perco, eu perco pouquinho, e quando eu ganho, eu ganho muito, então meu fator de lucro, ele sempre fica é, em 3 para 1, 2 para 1, 4 para 1, em algumas vezes, ou até mais, né, se você for perceber aí no decorrer. O mês de janeiro, ele foi meio parado, ou, quer dizer, ele foi ótimo, mas esse mês de fevereiro, gente, tá meio parado, esse mês de fevereiro eu não vejo com grandes resultados. Historicamente, nos últimos três anos, esse mês de fevereiro foi negativo para mim. Então, não é hoje, não é esse mês que eu acredito que será diferente. Ah, John, então porque você não trouxe férias, não operou para tal. Gente, eu vivo do mercado, então assim, eu, eu também gosto de operar, tá? Eu gosto de estar aqui na ativa e ter experiências com isso. O meu o meu risco é sempre moderadamente é, bem bem gerenciado. Então, eu acabo que trabalhando, assim, independente se eu vou ter um viés negativo. Só porque eu vou ter um viés negativo não significa que eu tenho que deixar de operar, né? Às vezes eu posso deixar de operar e ser o melhor mês, se é o contrário dos, dos últimos anos, né? Mas o importante é que, gente, é a experiência que eu tenho a cada dia, tá? Eu agradeço por você estar aqui assistindo esse vídeo. Eu peço que você dê um like nesse vídeo, deixe um comentário e, se possível, compartilhe com um amigo. Chega para o seu amigo e fala: ó, oh, eu conheço um trader profissional que trabalha corretamente, sem ilusão. Mostra a realidade e, e trabalha sem fazer preço médio, sem fazer... É, qual é o nome daquele negócio que o cara faz? Martingale, é, trabalha sem ter que se alavancar muito. Ah, vou entrar com mil contratos, pegar um ponto. Meu, <risos> eu, eu opero com um contrato com muito menos risco e consigo ter o mesmo resultado desses caras que operam com 100, 200 contratos e um risco enorme. É, na conta do, das pessoas e na conta deles mesmo, então assim, eu trabalho da forma que eu, eu julgo-se correta. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tem interesse que eu continue postando diário de trade e passando as minhas experiências, falem comigo e deixem confirmação. Se vocês, têm, se vocês têm interesse também que eu continue fazendo trading plan e postando para vocês, é só comentar aí no vídeo e eu posto todos os dias lá no meu canal, tanto do Telegram quanto do, do WhatsApp, tá? Então, eu quero continuar com essa sequência, fazendo o trading plan, postando o estudo e fazendo o diário de trade, tá? Então, se for positivo para vocês, como está sendo para a maioria lá no grupo, muitas pessoas me dando feedback positivo, desse like e tamo junto, valeu!